Here it comes, Bum Perguntas do Instagram volume 1 Para quem viu ontem no perfil do Boom Chacalaca no Instagram Eu pedi para vocês me mandarem perguntas, exatamente este post eu fiz nos stories Pedindo para vocês mandarem perguntas e falando que isto viraria um vídeo E isto não é um óculos, é um filtro Então aqui está o vídeo, um dia depois vocês me mandaram muitas perguntas, realmente. Depois de uns 30 minutos, 40 minutos de post, já tinha 106 perguntas. Chegou a 200, 300 e tantas. Eu selecionei 20. 20, 20 perguntas de respostas mais curtas, assim, pra não ficar um vídeo tão longo aqui pra vocês. E esse vídeo é meio que uma alternativa às lives, né? Pra mim tá muito difícil fazer as lives lá na Twitch, que nem eu tava fazendo. Porque meu filho alguns dias tá demorando pra dormir. Enfim, eu não tenho como programar uma live e garantir que eu vou conseguir fazer. De repente, a noite não é tão promissora porque meu filho tá numa fase que ele tá demorando para dormir alguns dias. Então eu decidi fazer assim, eu pedi perguntas no Instagram, para quem não me segue no Instagram, o user é boonshacalant. E eu fiquei surpreso pelas, pela quantidade de perguntas, porque lá eu tenho bem menos seguidores, aqui no YouTube eu tenho 73, 74 mil inscritos, e lá no Instagram eu tenho 3 mil e alguma coisa. Então eu não sabia que viriam tantas perguntas. Fico feliz, então tanto que eu criei eh, esta nomenclatura, Perguntas do Instagram, volume 1. Isso quer dizer que eu vou fazer isso mais vezes no futuro. Selecionei 20 perguntas de respostas, que nem eu falei, mais curtas. Vamos começar, então, com... Pergunta do José Wilson. Qual time vai ser o grande favorito temporada que vem? Warriors ou Lakers? Lakers. Olha, por mais que eu esteja botando fé nos Warriors, o Stephen Curry estará de volta, né? Ele jogou apenas, acho que, cinco partidas nessa última temporada. Klay Thompson nem jogou nessa última temporada. Kevin Durant não está mais no time. Draymond Green teve uma temporada horrorosa, mas eu acredito que ele estivesse se poupando, entre aspas, numa temporada praticamente perdida. Andrew Wiggins, a gente não sabe o que esperar. A gente não sabe o que eles vão fazer com a pick número 2 que eles têm no draft. Se eles vão escolher alguém, se eles vão trocar essa pique por alguma outra grande estrela. De qualquer forma, se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu escolheria o Los Angeles Lakers que é um time que já está formado deve ter praticamente o mesmo time na próxima temporada. Mas os Warriors, sim, eu acredito que virão bem fortes e é um time que, pra mim, é um lock. É uma certeza que estarão, pelo menos, nos playoffs. E acho que vão brigar lá em cima também. Saulão perguntou se tivesse que apostar, o Suns vai para os playoffs na próxima temporada ou não? Se tivesse que apostar, eu apostaria que não porque os times, o West tem muitos times muito fortes nesse momento, eu já falei do Lakers e do Warriors, que vai vir forte, Clippers certamente estarão nos playoffs, Nuggets certamente estarão nos playoffs, Rockets estarão nos playoffs, Jazz estarão nos playoffs, Aí a gente tem o Blazers, que teve muitas lesões e mesmo assim ficou em oitavo na próxima temporada, o Dallas Mavericks está crescendo, a gente não sabe o que esperar de, de OKC, Pelicans vem, vem crescendo também, então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Mas é um time que foi muito bem na bolha, foi o único time invicto da bolha, né? Oito vitórias em oito jogos, e é um time que vem num crescimento. Eu acho que eles vão bem melhor que na temporada passada, mas ainda não sei se é essa temporada que eles vão para os playoffs. Eu apostaria que não. Você gostaria que o Houston trocasse o Westbrook pelo Lillard? Olha, eu gostaria. A questão é que... O Portland Trail Blazers não vai querer essa troca. <risos> A não ser que o líder desse uma de Anthony David falasse: eu quero ser trocado de qualquer jeito e eu quero ir para Houston. bom, aí, para fazer essa troca funcionar, o Rockets teria que dar Westbrook, teria que dar. Enfim, teria que compensar de alguma forma, teria que incluir, sei lá, o Kov. Então, não tem como fazer essa troca dar certo. O Rockets não tem nem para trocar. Então, mesmo que quisessem fazer essa troca, eu acho que ela não seria possível. Eu teria que mandar o Lillard e alguém com um salário muito alto em troca do Westbrook e algum jogador bom, tipo Cove. Então, e a última pick que o Rockets ainda tem pra trocar. Enfim, mas essa troca jamais irá ocorrer. Mas eu trocaria se tivesse a oportunidade. Carl C8. Quando você vai nos agraciar no NBA 2K modo My GM? Seria tão legal ver você arquitetando trades. Gente, eu não tenho videogame, mas eu prometo que se... se que Xbox, Playstation, aí, quem tá me assistindo, deve ter alguém que trabalha... E tá me assistindo quiser me dar um videogame, me dar um NBA 2K21, com certeza eu farei. Mas vocês têm que me dar de presente. O que esperar do Philadelphia 76ers para essa temporada? Bom, o meu último vídeo, o meu vídeo anterior, vou deixar o link aqui no card, pra quem não viu, é justamente falando sobre o Philadelphia 76ers. Agora é que eles têm Jerry Morey na sua comissão técnica, ele vai ser, tipo, o presidente de operações de basquete da franquia, ele era o general manager do Rockets, e eu fiz algumas especulações do que pode acontecer, com o Philadelphia 76ers. Eu acho que nessa primeira temporada do Daryl Murray o último vai ser meio que esse que já tá montado, né? Porque eles não têm muita flexibilidade. Uh, que nem eu expliquei naquele vídeo, se eles fossem trocar, trocar alguém, teria, seria tentar se livrar do Al Horford, mas é difícil achar alguém que aceitaria ele nesse momento. E aí o próximo passo seria, seria tentar trocar o Ben Simmons ou o Joel Embiid, que já seria algo muito mais difícil de acontecer. Mas vejam veja esse é o meu último vídeo. Eu falo bastante dos Sixers. Der Ricardo, o que você acha de fazerem um corte a partir da temporada 73-74 quando fazem listas de top 10? Então, quando eles falam 73-74 em diante, normalmente é porque foi a partir da temporada 73-74 que eles começaram a computar roubos de bola e tocos. Antes de 73 eles não computavam, então às vezes em alguma estatística avançada que envolva isso não tem como comparar os jogadores dessa época anterior, quando não tinham tocos e roubos de bola. Ou... Will Chamberlain se aposentou exatamente ao fim da temporada 72, 73. Então eles querem fazer, sei lá, um top 10, alguma lista de estatísticas sem os recordes do Will Chamberlain. Normalmente eles pegam 73, 74 e em diante. Normalmente é por causa de algum desses motivos. Pablo Mantovani, meu, meu, meu parente, ou não. A Zeia Thomas tem condição de voltar a ser importante na liga? Cara, essas alturas eu acho que não, cara. Ele foi muito bem num período de um time... Um time específico do Boston Celtics montado em volta dele ofensivamente E ele era muito protegido na parte defensiva também, porque ele não é um bom defensor Depois ele foi pra Cleveland, foi pra Lakers, foi pra Denver, foi pra Wizards Tudo isso ele jogou depois, e em nenhum desses times ele, ele deu muito certo Teve problemas de, de lesões, eu não acredito que ele vai voltar a ser um jogador de, de, de rotação importante na liga mais Infelizmente, um cara muito divertido de, de se assistir Uh, o que você acha da escolha do Steven Silas vai ajudar o elenco ou é para ser enfeite? Steven Silas, para quem não sabe, é o um novo técnico do Rockets. Ele era o auxiliar do Rick Carlisle no Dallas Mavericks. E, era, e ele era o responsável pela parte, pela construção da parte ofensiva. E o Dallas Mavericks teve o melhor offensive rating da história da NBA nessa última temporada. Offensive rating é o número de pontos marcados a cada 100 postes de bola. Então ele é um cara que arquitetou o ataque do Dallas Mavericks muito bem. E eu acho que o Rockets aposta nisso. Dizem que na, na, nas reuniões dele lá com, com o pessoal, com a cúpula do Houston Rockets, ele mostrou planos que agradaram a todos para montar esse ataque com Harden, com Westbrook, com as peças que o Rockets tem. Então eu acho que pode ser uma boa opção, né? Da, da, das opções disponíveis no mercado, eu acho que pode ser uma, uma boa opção para o Houston Rockets, para tentar mudar alguma coisa em relação à temporada passada. Pergunta número 9 do Vickes: Ou da Vickes: Acha que o Ibaka renova ou vai ser do Raptors? Cara, o Raptors tem um problema, porque eles precisam pagar o Fred Van Vliet, né? E o Ibaka tá valorizado, ele veio possivelmente na melhor temporada dele, ele que é um cara que já não é mais tão novo assim, se não me engano, ele teve 16 pontos por jogo nessa temporada, melhor temporada da carreira dele em pontos. O Raptors tem 30 milhões e alguma coisa comprometidos com o Lowry, 29 milhões com a extensão do Siakam, que vai começar agora, eles têm 10 ou 11 milhões com o Norman Powell, vão ter que pagar o Van Vliet, que é o free agent irrestrito, ou seja, eles vão ter que pagar, senão alguém vai lá e paga. E aí não sobra muito no cap pro Ibaka, então, como ele tá valorizado, talvez ele acabe em outro time que pague ele mais. Talvez. Mas ele pode querer ficar no Raptors também, enfim. Pereira Kelton, poderia falar a diferença entre agente livre restrito e irrestrito? Eu acabei de falar. O agente irrestrito pode escolher onde ele quiser jogar. O restrito, é, o time que ele joga pode cobrir a oferta. Então, sei lá, no caso, se o Van Vliet fosse restrito, vem lá o, o Knicks e quer pagar... 110 milhões por quatro temporadas. O Raptors tem o direito de cobrir essa proposta e continuar com o Van Vliet pagando esses mesmos 110 milhões por quatro temporadas. A grosso modo, essa é a diferença. Pedro 006. Jamal Murray merece jogar um All-Star? Sim, foi muito bem. Se consolidou como um grande jogador da NBA, jogos de 50 pontos, papel importantíssimo nessa, nessa chegada do Denver Nuggets nas finais de conferência. Se ele continuar jogando nesse nível, fatalmente ele vai se tornar um All-Star. Um All-Star tem alguns jogadores do Oeste que parecem que make estão nas últimas ali no All-Star, o próprio Chris Paul, que voltou a jogar essa temporada, Russell Westbrook parece que tá, que tá no final da fase All-Star da carreira dele, enfim, tem, tem a vaga do Brandon Ingram, que eu não sei se ele vai continuar jogando nesse nível para ser um All-Star, algumas vagas vão ser liberadas, ao mesmo tempo tem Stephen Curry de volta, Clayton Thompson de volta, não sei, mas tá com cara que ele vai jogar o próximo All-Star, eu acho que ele merece. 7777, baiano, o grego, se não ganhar nenhum título na carreira, será o melhor da história sem título? Cara, temos bons jogadores na história da NBA sem título, lembrando de Elgin Baylor, oito derrotas em oito finais, lenda da NBA dos anos 50, 60, até o início de 70. Karl Malone e John Stockton não tem título, e aí a gente tem Alan Iverson, a gente tem Tracy McGrady, enfim, são vários, Charles Barkley, são vários jogadores que não tem título, vários jogadores atuais podem acabar sem título, grandes jogadores, o próprio Chris que eu falei, o James Harden, enfim, temos alguns jogadores atuais também sem título. Uh, se ele não ganhar com essa carreira, tudo indica que ele vai estar nesse topo aí. Agora, se ele vai ser o melhor da história da NBA sem título, é difícil eu falar agora. Qual a jogada mais... Guilherme Mo... e não consigo ver o nome aqui. Qual a jogada mais importante da história da NBA, na sua opinião? Cara, já me perguntaram isso, eu estou inclinado a dizer que é a bola de três do Ray Allen no, no, no final do jogo 6, das finais de 2013, a história da NBA seria diferente ali. Se ele tivesse errado aquela bola, o Spurs teria sido campeão novamente, e enfim, o legado do LeBron em Miami, imagina apenas um título em quatro anos, a história seria diferente. E foi uma bola importantíssima, ele dando um passo para trás, arremessando todo errado no último lance, o Heat veio a vencer o jogo 7, Pra mim é uma das, se não é a mais importante, é uma das mais importantes da história da NBA. Mas tem várias outras, lógico, é difícil escolher uma só, né? Pô, o, o próprio último arremesso do Jordan lá pelo Chicago Bulls em 98 é um absurdo, né? Mas a do Real me marcou mais, talvez, pelo momento, né? Por eu estar assistindo na hora e, e enfim. Igor Draws, o que acha sobre o debate LeBron e Jordan? Quem é o GOAT? Eu acho que é o pior debate da história da NBA, eu odeio falar sobre isso, o único assunto que me interessa menos do que isso é a Família Ball e o Lavar Ball, que é, pra mim é disparado o assunto que menos me interessa. O segundo é esse debate, porque é impossível conversar sobre isso, porque cada pessoa já tem a sua, a sua escolha, e ela é incapaz de mudar a, a opinião, não importa o argumento que seja utilizado. É tipo o um debate político de esquerda e direita. A pessoa não vai mudar, então não tem por que ficar discutindo. E, e os argumentos, são a maioria, são, são ruins, do tipo, sei lá... Ah, mas o Lebron, chegou, o Lebron perdeu os seis finais. Eu, aí, porra, eu tenho como defender os dois lados, entendeu? Pô, mas tu vai punir o cara por ter chegado em mais finais, tu vai premiar o Jordan por ter sido eliminado antes, entendeu? Todos os argumentos são refutáveis, então não tem que ter essa discussão. Enfim. Small Ball BR, um recorde inquebrável sem ser relacionado com Will Chamberlain. Uh, maior número de jogos em uma temporada. Walt Bellamy, 88 jogos em uma temporada. Porque ele foi trocado por um time que tinha 6 jogos a menos, então ele acabou jogando 6 jogos a mais do que o máximo. Dificilmente esse recorde vai ser quebrado, porque a diferença de calendários não chega a ser 6 jogos atualmente. Antigamente ficava, hoje não fica mais. Esse possivelmente é inquebrável. Tem outro inquebrável, que é o número de faltas técnicas do, do Rashid Wallace, que são 44 ou 46, enfim. E meio que não é nem possível mais ser quebrado, porque hoje o jogador ia ser suspenso tantas vezes pra chegar a 44 ele teria meio que tomar falta técnica em todos os jogos da NBA. Esse é outro recorde em quebrado. Existem outros, né? Existem outros devido à mudança do estilo de jogo. Os 200 tocos e 200 roubos de bola que o Hakim Olajuwon conseguiu na mesma temporada. Isso é impossível. Ninguém mais consegue 200 roubos de bola nessa temporada. E caso venha conseguir, não vai ser um cara capaz de dar 200 tocos na mesma temporada. Também. Esse também nunca vai ser quebrado. Pedrão.rar. Vamos disipá-lo. Raspa seu cabelo na época que o Rockets for campeão. Cara, se o Rockets for campeão, raspa todos pelos meu corpo. Não tem problema nenhum, tudo cresce de novo. Posso raspar a cabeça. Minha cabeça tem um formato engraçado, ela, tem um, ela é meio reta atrás, aí fica meio que um ovo assim. Mas, pff, pro Rocket ser campeão, falei, raspa até as pernas, não tem problema nenhum. Girodamba, a Fresma acompanha o canal no YouTube de basquete? Com certeza absoluta não. Inclusive, se eu ficar, fizer um vídeo só falando mal dos outros três da banda, eles nunca vão descobrir. Com certeza eles não acompanham. Nash no Nets pode dar certo, o Caio Amorinho 11. Steve Nash, novo, novo técnico do, do, do Brooklyn Nets. Com, ele tem o, o Jack Vaughn de assistente, que foi o quem treinou o Nets na, na bolha. Foi confirmado Mike D'Antoni de assistente, técnico que era do Houston Rockets até essa temporada. E Amaristo Mayer. Mike D'Antoni, Amaristo da e Steve Nash eram um, o um, um, um Phoenix Suns ali do meio dos anos 2000, que criou o Run and Gun, o 7 Seconds or Less, o um ataque super rápido, que foi muito bem, o time do Suns foi muito bem, mas que não conseguiu chegar às finais da NBA. Pode dar certo? Pode, lógico, né, um técnico de primeira viagem, mas o staff dele, a equipe dele está bem forte. Faltam só mais duas aqui, já foram 18. Cestinha, cestinha. Chris Paul assinando uma Mid-Level Exception, é possível? Não é possível porque ele está sob contrato, <risos> ele tem mais dois anos de contrato, esse e o, e o próximo, que é player option, né, que ele, pode, que ele pode escolher ou não, possivelmente ele vai, porque o salário é bem alto. Mid-level exception é uma, uma, uma, mais uma manobra das regras lá, normalmente usada por times que já estouraram cap e poderem assinar com um jogador razoável sem infligir as regras, enfim, tem um milhão de regras. Mas digamos que o Chris Paul fosse um free agent agora. Ele seria um jogador de Mid-Level Exception? Não, porque o Mid-Level Exception tem tipo um valor X, que é determinado a cada temporada, em torno de 5, 6, 7, 8 milhões, e o Chris Paul é um cara que se, te, se fosse free agent agora, alguém ofereceria 20 milhões por ele. Sei lá, 40 milhões por dois anos. É, seria perfeitamente aceitável pro, pro Chris Paul. Então ele não seria um jogador de Mid-Level Exception. São pra jogadores piores, entre aspas. Última pergunta. Quanto custa para ver um jogo da NBA? Ahn... Uh... É oferta e demanda, cara. Pode custar de 10 a 5 mil dólares. É isso, cara. Eu, o primeiro jogo da NBA que eu fui foi um jogo do New Jersey Nets, ainda na época, lá em East Rutherford, no Wiseau Center, que era o ginásio deles na época, a arena deles. Eu paguei, tipo, 10 dólares, 12 dólares, porque, porque o time era horrível, era o pior time da NBA, e o melhor jogador era o Ian Lian e o Brook Lopes no início de carreira. E os ingressos eram muito baratos, porque não tinha, enfim, a galera não queria assistir muito, né? Eu paguei, tipo, 10, 11, 12 dólares, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, quando eu tava em Orlando, em 2014, eu criei um ingresso mais barato pra um jogo do Orlando Magic, que nem era um time tão bom, mas é uma cidade turística, o um ingresso mais barato era 80, 90 dólares. Esse ano também, quando eu fui em São Francisco ver a Arena Nova dos Warriors, eu também. Eu peguei o um ingresso mais barato de todos e foi mais de 100 dólares, foi 120 dólares, eu acho. Porque a disputa era muito grande, mesmo o time sendo ruim, era a primeira temporada da Arena Nova e todo mundo queria assistir. Tem de tudo, cara, tem de tudo. O próprio All-Star Game que eu tava lá eu não fui, porque o ingresso mais barato no dia, no site de revenda, o mais barato era 500 dólares. E 500 dólares, com o dólar ali de fevereiro que tava vezes 5, 2.500, não foi, né? Mas depende, cara, é oferta e demanda. Depende de como o time tá, depende da cidade, depende do mercado, depende de tudo. E essas foram 20 perguntas no primeiro Perguntas do Instagram, volume 1. Farei mais no futuro, fiquem de olho nos meus stories. Então, repetindo, quem não me segue no, no Instagram do Bunchakalaka, é Bunchakaland. Eu tenho 3.100 e poucos uh, uh, seguidores lá, dá pra crescer isso, o canal que tem mil quase inscritos, me sigam lá. No futuro farei mais esse tipo de vídeos, que aqui deu 17 minutos, ficou bem grande o vídeo, talvez 20 perguntas tenham sido demais. Valeu quem assistiu, valeu quem assistiu mais uma vez, até o próximo vídeo aqui no Bucha Calaca, até lá, stop.